Depende. Se a procedência desse recurso for nacional, não importa que o doador é uma pessoa estrangeira. O que é proibido são recursos de origem estrangeira, não é a pessoa doadora. Um abraço e até o próximo.